Esse skin... Por um preço recorde. Você não tá olhando para uma skin qualquer Na realidade, essa é uma haul bem específica Porque é uma das que tem o menor float Do mundo, e alguns dias atrás Começou um leilão para se vender Essa skin raríssima O promotor do leilão é o Zipel O mesmo cara que acaba de fazer uma Venda de duas skins Blue Jams Uma K e uma Faca 387 Pelo valor de Meio milhão de dólares Essa venda foi noticiada em diversas mídias Diversos sites de notícias e logo depois ele engatou o leilão dessa super, hiper, mega rara House Stat Track Factor New com quatro iBuy Powers holográficos. A Haul Stat Track que tem o terceiro menor float do mundo, e uma entre quatro House Stat Track Factor New com quatro by Powers holográficos aplicados, sendo que uma tá banida e tem uma outra que tem os quatro iBuy Powers e não é StatTrack. Resumindo, é uma skin raríssima que tinha sido vendida no passado por cerca de 100 mil dólares, e agora que esse leilão chegou ao fim e foi vendida a skin de Hal, o novo preço dela foi de 215 mil dólares essa foi mais uma das maiores transações de skins que já aconteceram no CS, tá provavelmente no top 3 ou 4 de maiores vendas de skins, e apesar de ter sido uma venda milionária é de se pensar que a skin poderia ter sido vendida por um preço um pouco maior, caso não fosse um leilão, esse preço de 215 de mil dólares, um pouco mais de um milhão de reais, parece muito mas se a gente for parar para analisar a skin em questão e os adesivos aplicados nela, essa skin poderia ter sido vendida por até 250 mil dólares ou aproximadamente um milhão 250 mil reais mas isso claro demoraria um pouco mais pra acontecer, a ao precisaria ter ficado sendo vendida por mais tempo até encontrar um colecionador super hiper mega interessado e disposto a pagar esse preço, como foi um leilão que durou uma semana, um milhão tá justo levando em conta que uma house track Factor New normal hoje custa 15 mil dólares esse overpay não é nada barato rapaz foi de 15 mil dólares para 215 mil dólares isso porque cada I buy Power colado na hall custa mais de 50 mil dólares é um dos adesivos mais raros do CS o segundo mais caro no momento e além desses 200 mil dólares a mais o cara tá levando também a skin que tem um dos menores floats de todas né então isso também é overpay gigante, essa HAL sem os adesivos não venderia por menos do que o triplo do preço de uma skin de HAL com float padrão, e com isso temos mais uma skin de CS vendida por mais de um milhão de reais esse mercado de skins tá ficando muito insano partida já começou precisamos de alguns tipo apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com essa partida é um olha só pra isso o que está acontecendo? ficou sem munições?